Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O pai ao redor de sua mesa, ensinando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor. É sinal de interesse por nós A vossa palavra, Senhor É sinal de interesse por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do, do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocando-a no meio deles e abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas a Aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. A lógica do mundo é diferente da lógica e da sabedoria de Deus. O próprio Jesus, que sempre está a caminho, como no domingo passado, na última celebração da qual nós participamos, no sábado, no qual já celebramos o Domingo do Senhor, Jesus é repreendido por Pedro, que não compreende o propósito do reino de Deus, o ensinamento do mestre. O Senhor então o repreende, ensina-lhe que ele precisa segui-lo, estar com humildade atrás do mestre. E assim como um professor que reforça algum ponto numa matéria, no ensino, porque talvez os alunos não tenham entendido, ou porque aquele ponto é tão importante que precisa ser enfatizado, Jesus volta a falar sobre aquilo que ele vai passar na sua paixão, e que depois de sofrer e ser entregue aos homens... Ele ressuscitará, os discípulos não haviam entendido, talvez eles não quisessem compreender, porque a sua mentalidade estava de acordo com a lógica humana, a sabedoria puramente humana, de um Messias triunfalista, não queriam reconhecer o Messias que agora se entregaria para ressuscitar devolvendo-nos a vida, dando-nos a salvação. E nesse caminho, Jesus percebe que eles discutem. E é claro que o Senhor conhece o interior e o coração humano. Ao chegar em Cafarnaum, o Senhor então pergunta como se não soubesse aquilo que eles estavam falando. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? O silêncio se apodera deles, porque se veem desconcertados, envergonhados, eles estavam discutindo quem seria o maior, quem teria mais destaque quando chegassem em Jerusalém, quem teria mais influência, quem teria mais privilégios, é isso que toma a conversa desses homens. E o mestre então lhes dá uma lição ele se senta, não é assim que também um pai fala, depois chegando em casa a gente vai sentar para conversar. Jesus se senta com eles para transmitir esse ensinamento. Quem é o maior no reino dos céus? É aquele que se faz menor. Na lógica humana, o maior é aquele que se sobrepõe, é aquele que controla. É aquele que pensa estar acima dos outros. O maior aos olhos de Deus é aquele que serve. E aquele que servindo aos pequenos serve o próprio Deus. É por isso que Jesus toma uma criança frágil, desconsiderada na sua época. Bem como as mulheres eram desconsideradas no tempo de Jesus. Uma criança não tinha tanto valor aos olhos das pessoas. Não produzem nada. São aquelas que, de certa forma, dentro dessa mentalidade, dão gasto. Diante das quais nós precisamos investir tempo, paciência. Qual o retorno que a criança dá dentro dessa mentalidade? Nenhum. Então ela é desconsiderada. E é justamente o menor, aquele que é servido na sua pequenez, que é para nós um instrumento da possibilidade de, de amarmos, de servirmos mais. Quem é o menor nos nossos dias? Quem são aqueles que talvez possam agir como crianças na fé, dentro de uma fé que não se tornou madura ainda? de alguém que não está pronto, não está suficientemente preparado, de alguém que precisa ainda de mais amor, de mais atenção, de um esforço maior, de uma dedicação maior. É a este que o Senhor nos chama a servir. E para servir a este nós precisamos assumir a atitude de quem se inclina tal como o Senhor também se inclinou ao lavar os pés dos apóstolos, se fez humilde. Mas, os apóstolos não conseguem compreender isto, porque eles estão cheios desse desejo de reconhecimento. Isso é próprio do ser humano. Nós queremos a valorização das pessoas, como se a nossa valorização, aliás o nosso valor, melhor dizendo, estivesse no reconhecimento dos outros. Nós temos o valor por sermos filhos de Deus. E é por isso que o Senhor derrama o seu sangue por nós, enxerga o nosso valor. Mas muitas das vezes nós buscamos o valor fora e não naquilo que nós somos. O pior ainda é quando nós buscamos o valor naquilo que nós temos ou queremos ter, como se isso imprimisse em nós algo que nos faz melhores do que os outros. Nós vemos que a inveja é aquela que vai causar uma desordem muito grande, porque também pode gerar rivalidades, competições sem medidas. A inveja não é apenas querer aquilo que o outro tem ou ser aquilo que o outro é. A inveja nos faz querer desbancar o outro por nós não termos e não sermos como o outro. Isso acontece de que maneira? Quando nós nos pegamos depreciando as pessoas que têm alguns talentos, que talvez não estejam tão presentes ou tão desenvolvidos, aflorados em nós. E a gente sempre fala da inveja de outras pessoas. Há aqueles que até mesmo falam da inveja alheia, da inveja de outros, como o um impedimento para elas se desenvolverem. Ah, isso aconteceu por inveja. Não é? A situação está assim porque tem muita gente invejosa, e talvez nós não vejamos que a inveja pode estar também dentro de nós. E é um pecado que pouco se confessa. Muitos outros pecados estão na nossa lista dentro do nosso exame de consciência. A inveja, nem sempre. Porque admitir que nós sentimos inveja é admitir que em algum instante nós nos comparamos às pessoas... E nós mesmos nos colocamos numa atitude de inferioridade, por isso nós com a nossa soberba não queremos muitas vezes enxergar que estamos sim invejando o outro quando nós perdemos a capacidade de admirá-lo. É tão bom quando a gente admira o dom e o talento de uma pessoa, porque isso não tira nada de nós, isso mostra a grandeza de Deus. Mas quem não consegue ver o próprio talento, que carrega dentro de si como um dom do alto, vai se ocupar daquilo que o outro tem, eu ou não tenho, e talvez vai tentar, quem sabe até eliminar o outro, diminuir o outro. Se eu não consigo chegar àquele patamar do outro, então é preferível que o outro desça para que eu me sinta pelo menos um pouco mais por cima isso acontecia também com os injustos que vendo a vida dos justos se sentiam incomodados como na primeira leitura e eles tentam colocar o justo numa situação de pressão para que ele agora deixe de incomodá-los com o seu jeito reto de ser e aí nasce também a perseguição e a rivalidade. A rivalidade brota de um coração que não tem paz e por isso que sempre faz guerra. Alimenta conflitos infindáveis, intermináveis, porque existe um conflito interior. Quanta falta de paz da parte daqueles que estão sempre criando guerra. Que coração é esse que não consegue enxergar também aquilo que há de bom em mim e que há de bom no outro? E por isso está sempre na defensiva e armado, está sempre atacando e criando rivalidades. A segunda leitura nos chama a atenção sobre isso, mas não para por aí, não para nesses instintos e paixões afloradas, que causam desordem também na convivência com os outros, mas nos ensina a buscar aquilo que nós precisamos, a sabedoria que vem do alto, esta sabedoria antes de tudo é pura, depois é pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade, sem fingimento o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz e a verdadeira justiça nasce de um coração que é pacificador de um coração que busca conciliação um coração justo o injusto sim vai precisar sempre mostrar a injustiça do outro. O justo é aquele que vai dispensar as suas forças, as suas energias a serviço. Quanta energia nós gastamos quando nós nos deixamos apoderar -nos pela inveja? Energia que poderia ter sido investida nas coisas boas que nós podemos fazer, nas potencialidades que nós temos com o auxílio da graça de Deus, naquilo que Deus colocou em nós. Como a gente perde tempo, às vezes com contendas e tantas outras coisas pequenas e que acabam mostrando a nossa mediocridade, quando na verdade poderíamos somar, enriquecer, colocando-nos a serviço, colocando os nossos dons para os nossos irmãos. É por isso que Jesus Cristo fala que grande é aquele que se faz pequeno. Não que alguém precise se inferiorizar, mas sim quando alguém faz aquilo que outros não queiram fazer. Quando alguém não fica disputando os primeiros lugares, mas se coloca em prontidão. Está realizando algo grandioso, porque aos olhos de Deus... É grande, não aquilo que aparece, mas aquilo que precisa ser realizado, e aquilo que é feito com amor, com misericórdia. Eis a sabedoria do alto. Os discípulos não compreendem isso. É por isso que Jesus vai falar mais uma vez sobre a sua paixão, vai falar que a sua glória vem desta atitude de serviço. Um Deus tão grande que vem até nós, numa atitude até de rebaixamento, de esvaziamento para nos enriquecer. Um Deus que se coloca a serviço para despertar em nós a necessidade de sermos servos e servos no amor. Que nós possamos, amados irmãos irmãs, nos deixar penetrar por esta sabedoria, louvando a Deus pelos dons alheios, porque todos eles vieram de Deus e fazendo com que os dons que nos foram dados sejam colocados a serviço de Deus por meio do serviço ao próximo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.